Considerando falsa a afirmação, se Ana é gerente, então Carlos é diretor, a afirmação necessariamente verdadeira é... Então vamos lá família, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa questãozinha envolve a ideia de tabela verdade. É uma questãozinha que envolve a ideia de tabela verdade. É uma questãozinha sobre tabela verdade. Como é que eu sei que a questão é sobre tabela verdade? Quando ele fala em valoração, ó, ele está falando aqui, ó, considerando falsa a afirmação então sempre que ele valorar uma afirmação a questão é sobre tabela verdade legal então primeira coisa que você já tem que estar tá, né que tem que estar tá muito claro na sua cabeça né Qual é o assunto né da questão essa questão é sobre tabela verdade legal então primeira etapa ok? Eu já sei qual é o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Então, primeira etapa, ok. Qual é a próxima etapa? Resolver. Próxima etapa é resolver. Para resolver a questão, entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. É assim que funciona no nosso curso. Estudar, revisar e exercitar. Imagina, você ali, ó revisando, né? Praticando ali, ó, revisando, né? Praticando, revisando. Cara, não tem como. Você acaba memorizando, né, o comando. Por que que eu tenho que fazer para resolver essa questão? Né? Qual é o comando? Então, para resolver essa questão, você tem que saber tem que estar tá na tua cabeça isso aqui, ó. A tabela verdade do conectivo sem então o que, que diz a tabela verdade do conectivo C, então? V com F, vou colocar até aqui, ó. V com F dá F. Caso contrário, dá V. Essa é a tabuada do C, então. Aí tem o mnemônico. Vera Fischer é falsa, aí você não esquece mais. Então, qual é a tabuada, qual é a tabela verdade do C, então? V com F dá F, caso contrário dá V. Então, só tem um caso que dá falso, só tem um caso que dá falso. Ele não está falando que essa afirmação é falsa, então só tem um caso que dá falso. Quando é que dá falso? Eu não sei, então. Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Vera Fischer é falsa. Então, eu já analisei aqui a afirmação. E partindo desses resultados, eu consigo chegar na afirmação que é necessariamente verdadeira. Partindo daqueles resultados que eu acabei de achar, eu vou encontrar a afirmação necessariamente verdadeira. Aí vamos lá, cabeça de gelo, analisando aqui a letra A. Vamos lá. Letra A, Carlos é diretor, isso é verdadeiro? Não, isso é falso. Olha tá lá, ó. isso é falso. Então a letra A está fora. Letra B, B de bobo, né, bobo porque não, não segue, né, não quer obedecer, não quer ali seguir ali o método. Então é B de bobo, você não quer seguir o método, vou te chamar de bobo. Ó, Ana não é gerente, ó, Ana é gerente, é verdadeiro, então Ana não é gerente só pode ser falso. Ou Carlos é diretor. Carlos é diretor, é falso. Aí tem que saber a tabuada do ou. O que, que diz a tabuada do ou? Tudo, F dá F. Então, falso com falso no ou vai dar falso. Então, a letra B está fora. Aí tem que saber a tabuada dos conectivos lógicos. Ó, agora, vamos para a letra C. Ana é gerente. Ana é gerente, é verdadeiro. Ana é gerente, é verdadeiro. E Carlos é diretor. Carlos é diretor, sabemos que é falso. O que, que diz a tabuada do E? Tudo V dá V. Então, verdadeiro com falso dá falso. Por que que dá falso? Porque só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Então, a letra C está fora. Aí, vamos que vamos. Analisando a letra D de dado. Ana não é gerente. Ana não é gerente. Isso é falso. Ó, isso é falso. E... Carlos não é diretor. Carlos é diretor é falso Carlos não é diretor só pode ser verdadeiro aí vamos lá falso com verdadeiro no E vai dar falso por que que vai dar falso? porque só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro então com certeza o nosso gabarito é a letra E vamos tirar a prova real? Ana é gerente? Sim, Ana é gerente. Isso é verdadeiro. Então, o nosso gabarito nessa questão é a letra E. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Vê cá, você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática e nós sabemos que você não tem. Então, você, nós começamos com o um módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que você precisa para sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Depois a gente tem o um módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo.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 Beleza? porque eu falo diferente de todos? A manada está toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque você vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas 7 semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Avunesp nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E além disso, tem um bônus, o próximo bônus, que são mais 6 meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de 6 meses.